Estágio categorial, que vai se dividir em dois estágios, o pré-categorial e o categorial, que vai ali de 6 para 7 até 11 para 12 anos. O pré-categorial, que a gente vai pegar ali, uma parte do primeiro, segundo, terceiro ano, talvez o comecinho do quarto ano. Pensamento sincrético. Muitas crianças... Especialmente no primeiro e segundo ano, vão ter esse pensamento. Então eles vão olhar o mundo de uma maneira bem ampla, assim, vão olhar o todo e não as partes. Daí também as dificuldades em matemática, a escrita, que falta letra, falta palavra, frase, que falta verbo, que falta elementos importantes. Porque ele quer saber do todo, ele não está preocupado com as pequenas partes das situações. Aí também é direcionamento do professor para aprender essa função também de intervir nessas fases para a criança também crescer. É, é confuso, então a, as falas, a escrita, as produções da criança, os desenhos da criança, elas já têm um significado, porque elas já saíram da fase, a inteligência já está imperando ali, mas ainda é confuso, ela olha o que ela escreveu, ela sabe o que ela escreveu, mas está confuso. Ela olha a produção dela, mas ela ainda não consegue identificar as partezinhas que a compõem e, principalmente, tem uma coisa que você precisa saber. Nesse momento, a criança, ela percebe que errou, mas ela não consegue ver onde ela errou, o que ela errou. Para ela, é desesperador saber que você, professor, sabe do erro dela e ela mesma não está vendo, porque ela está vendo o todo e não as partes. Essa intervenção docente é fundamental para a aprendizagem, você errou porque faltou a letra N na palavra confuso, então é, você professor é que vai dar essa luz para ela começar a perceber, tudo isso é prática pedagógica em sala de aula, dificuldade em analisar a qualidade dos materiais e das situações, dificuldade, não é que ela não sabe o que é o metal, o que é a madeira, o que é o algodão, não é isso, mas quando você percebe vários materiais na, na produção da criança, ela demora um pouco para identificar o que é cada um. Vale também por essa visão mais ampla que ela tem. É importante que o professor direcione. Isso vale para os textos. Esse texto está é escrito como? É para quem? As tirinhas que a gente usa segundo e terceiro ano, principalmente para a produção de texto, muitas vezes e muitas crianças precisam que o professor faça a intervenção de explicar a sequência do que está acontecendo. É como se a criança entendesse só em parte. Ela fica confusa com os significados. Tudo isso é uma intervenção pedagógica que vai promover a aprendizagem que a criança não consegue fazer sozinha. Claro que algumas crianças vão dar conta. Outras não. É com essas que não dão conta que a intervenção tem que acontecer. Não consegue reconhecer contradições. É a mesma situação. É, é engraçado porque o que acontece é nesse pensamento sincrético é essa mistura de qualidades dos elementos com o elemento em si, que é essa, essa confusão que eles fazem. Então, a chuva para criança, ela pode ser o vento, mas o vento não é a chuva. Ela está construindo isso, ela percebe que a chuva tem vento, é nublado, sai do céu, mas ela, ela já sabe que não é o xixi do, do anjo, ela já sabe que São Pedro não está chorando, que não abriu uma torneira no céu, ela já identifica isso, mas ela ainda está vendo que são vários elementos que estão é, acontecendo simultaneamente. Aí você vai ensinar lá o ciclo da água para a criança, para ela entender. Às vezes a gente acha que uma criança é tão esperta porque ela é bem articulada, mas ela ainda não está pronta para esses pensamentos complexos que essa fase está construindo e precisa ser construído para ela. Enfase Educacional www.enfaseeducacional.com.br